mandou eu escolher esse daqui, mas como eu sou teimoso eu vou escolher esse daqui. Ah, minha mãe mandou escolher esse daqui, mas como eu sou teimoso eu vou escolher esse daqui. Eu escolhi esse daqui, mas como eu sou teimoso eu vou escolher esse daqui. minha mãe mandou escolher esse daqui.